Galera, esse é o vídeo onde eu mostro como ficou o meu inventário de skins de CSGO pro ano que vem. Como é que está aí a minha coleção de skins, como é que eu vou jogar CSGO ano que vem, né, em 2023. Quais as skins que eu vou estar utilizando, quanto vale cada skin, quanto vale o inventário completo, você vê no vídeo de hoje. E, pois bem, eu sei que muitos queriam esse vídeo, então estou abrindo o meu inventário pra vocês. Na verdade, eu tenho algumas unidades de armazenamento aqui e tals, onde eu vou escondendo um monte de coisa, um monte de item e tals, né. Então, assim, não vou estar mostrando... Todas as minhas skins do vídeo de hoje Porque tem uns 3 mil itens escondidos aqui nessas caixas E pode ter coisa boa, mas também tem muita coisa ruim Então na realidade vou falar de todos os meus itens que eu tenho Que são mais importantes Tem alguns que não estão no meu inventário, estão emprestados E vou falar também alguns itens que eu acabei vendendo no ano de 2022 por dinheiro E nós temos o vencedor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 mas o valor de muitos itens foi pra cima, né? Um item que eu tenho desceu de preço no ano de 2022 E eu vou começar falando dela A K mais cara do Brasil A Vulcan com quatro Titans Foi uma conquista irada, velho Eu já falei essa história mais de uma vez Mas até hoje eu tô usando esse background aqui Esse wallpaper Pra lembrar como que a mentalização é forte, né, mano? Eu passei o ano de 2021 inteiro querendo essa skin No finalzinho do ano de 2021 eu comprei E pude jogar durante 2022 inteiro com ela Agora tá na hora de colocar outra skin Aqui nesse wallpaper pra sonhar mais alto Bom, hoje essa skin não está no inventário. Desde o Major do Rio. Essa K tá no inventário do Cacerato. E na moral, foi muito foda ver a Fúria espancando a Navi pessoalmente ao vivo lá no Rio de Janeiro. E ainda poder ver a minha K indo pra lá e pra cá. Eu às vezes precisava me biliscar ali. Olhava pro CF que tava do meu lado vendo o Major comigo. E a gente ficava de cara que a minha K tava ali no Major, mano. Foi muito foda essa experiência. Bom, em questão de preço, essa K subiu, valorizou bastante já. Eu tive oferta nela esses dias atrás. Foi um valor bem acima do que eu tinha pagado. Fiquei bem feliz, mas decidi não vender, apesar de ser uma oferta muito boa em dólar, né? Prefiro não vender para cá, continuar lá no inventário do Cacerato, que eu deixei emprestada para ele no ano de 2023 e deixar valorizando. Hoje o valor dessa skin é 900 mil reais então é a skin mais cara do meu inventário mas assim, não tô afim de vender, cara eu quero deixar ela valorizar um pouco mais e chegar pelo menos a um milhão de reais, aí sim seria histórico vender essa skin a esse preço. Bom, passamos da cá né, que só ela, vale quase metade do inventário, é um item muito caro mesmo. E vamos agora para a segunda segunda skin. A segunda skin mais cara do meu inventário é a Karambit Blue Gem. Não tem como, velho. Não tem pra nenhum outro item. O que essa faca valorizou esse ano também é muito top, mano. Meu sonho é que essa faquinha aqui ultrapasse a marca de 500 mil reais, velho. Tem uma faca de meia milha vai ser foda. E tá chegando, tá? Do jeito que as skins estão valorizando, a gente vai ver muito provavelmente no primeiro semestre de 2023 esse item aqui vale mais de meio milhão. Hoje, o valor de mercado dele é aproximadamente 410 mil não venderia por menos de 400 mil, porque é uma skin que combina completamente com todo o meu inventário. E já virou realmente a minha marca registrada, né? Essa Karambit Blue Gen com o cantinho dourado. Muito top esse item. Não tem nem por que eu tirar ele do meu inventário. É uma faca que só existem três no mundo. E é o segundo melhor pattern de Karambit Blue Gen existente. melhor é realmente só o 387, que é a Karambit completamente azul, assim. A 442 só foi dropada três vezes na história. Existe a minha, que é 0.28, né? Field Tested. Existe uma outra fio de teste de 0.27, mesmo preço da minha praticamente e temos a melhor delas, que é uma Minimal Wear, cara. Essa daqui realmente ela é mais bonita que a minha, ela é mais cara, mas só para ficar de faca pra mudar um numerozinho ali no float tipo, eu vou nem trocar, cara. Portanto, pra 2023 fica aqui a minha meta, Carambit 387 Field Tested. Essa seria a segunda Blue Gem mais cara do CSGO, só perde pra lendar Karambit, Case Hard 387 Factor New, famosa skin que teve uma oferta de mais de um milhão de dólares por ela e o dono recusou. Pô, até agora nada de novo, na realidade eu tô com esses itens há mais de um ano e os dois valorizaram muito no meu inventário tinha uma valorização perto de 50% tá, nesses dois itens, no ano de 2022 muito alto mesmo. E agora pra terceira skin mais cara do meu inventário. Essa que foi adicionada aí, no meio do ano, se eu não me engano, uma 661, um, um Titan holográfico e um Dignitas holográfico. Hoje, o adesivo Titan solto tá custando 57 mil dólares, enquanto que esse Dignitas tá custando 12 mil dólares. É muita matemática pra se fazer aqui, então eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente o preço desse conjunto aqui, desse kit, né, essa K com os dois adesivos, é 300 mil reais. Foi perto disso que eu paguei. A skin Blue Gen em si, ela não subiu muito esse ano. A K 47 Blue Gem. O Dignitas também não, mas o Titan, que tá aplicado nela ali, subiu quase 30% no ano de 2022. Então eu espero que ano que vem o Titan exploda, as Blue Gems explodam e essa skin aqui passe de 300 pra no mínimo 500 mil reais no fim do ano que vem. Quarta skin mais cara do meu inventário tá sendo essa Glock Fade aqui, galera, que é 100% Fade com 4 Dignitas holográficos. Bom, essa daqui é muito massa, não é a única no mundo igual a AK 47 Blue Gem. Acho bem legal ter uma skin única no mundo, né? Mas essa daqui, se eu não me engano, existem 5. E das 5 Glock Fades que tem Dignitas holográficos, apenas 3 são 100% fade, né, a Glock. Então, basicamente, é uma skin 5, só que ela tá entre as 3 melhores. O preço dela, 150 mil reais. Além da Vulcan, que tá emprestada pro Cacerato, tem uma skin que tá emprestada pro Simple. E é a mesma história, eu deixei lá no inventário dele. Confesso que quando eu tava assistindo FURA vs Navio, eu torci um pouco pro Simple matar o Cacerato usando a minha Desert Eagle, né? E a ideia dessa Digo, cara, é exatamente a mesma ideia da AK Vulcan. Tem uma segunda Digo que eu posso ir usando, assim como eu tenho uma segunda AK, e eu decidi deixar no inventário do melhor pro player do mundo, porque vai chamar a atenção. Então, essa minha Digo aqui, tá com o Simple desde o Major e vai ficar mais alguns meses valorizando. O preço dessa belezinha aqui hoje, por ser a melhor Diggle com iBuyPower e por ser única no mundo, porque não tem outra combinação com um iBuyPower e um Dignitas, ela tá cerca de 80 mil reais. Se eu fizesse uma oferta de 75 mil, será que eu venderia? Talvez venderia, mas o preço de mercado dela que eu anunciaria é 80 mil reais por ter. O iBuyPower na melhor posição, um float 0.01, pouquíssima desgastada, e por ser a única Flamethrower que também tem um Dignitas ali embaixo, né, mano? Dá um contraste a mais Pô, combina com algumas skins minhas, tipo essa daqui, né, mano? Aqui tem o Titan e o Dignitas. E aqui a gente tem o I Power e o Dignitas. Então, mano, eu gosto dessas combinações diferentes. A galera fala que I Power com o Dignitas é como se fosse o Pac-Man, né? Então é tipo uma Desert Go Pac-Man. Em termos de valor, a próxima skin que eu devo mostrar pra vocês é a skin que vocês estão vendo aí desde o começo do vídeo. As luvas. As únicas luvas que eu tenho no momento no CSGO por um motivo simples. Não ficar gastando dinheiro à toa com luvas que eu vou ter que ficar mudando pra lá e pra cá. Não. É mais fácil deixar a luva equipada ali, valorizando, combinando com toda Todas as skins que tem no meu inventário. Portanto, essas aqui são as minhas luvas Superconductor Minimal Wear. Por que não Factor New? Porque essa daqui, 0.07, com esse pattern 912, é uma das melhores luvas superconductor possível em termos de desgaste. E acreditem em mim, essa daqui é muito mais bonita que a maioria das superconductors Factor New. Vocês sabem que eu sou chato pra cacete pra skin, então, tipo assim, dando zoom aqui nessa tela, mano. Essas minhas luvas aqui, elas praticamente não tem desgaste, que é ali na parte que vai se aproximando ali do relógio, na parte que vai se aproximando na pulseira, a partezinha branca ali. Quase não tem risco Poderia colocar mais uns 15 mil reais Pra pegar uma Factor New Mas daí ela viria toda arriscada Teria que ficar escolhendo lá no mercado da China Então essa daqui Minimal Wear É a top das top E ela custa 35 mil reais, mano Então essa luva dobrou no inventário, cara E ficou muito, muito, muito rara Essa luva ao longo do ano Porque as Blue Jams foram subindo, né? As facas E é necessário você ter uma luva dessa Pra combinar com uma faca Blue Jam. Daí eu tenho também esse M4 Print Stream.00. Tá valendo 12 mil reais hoje Comprei também um M4 A4 É uma Poseidon .000, Uma skin de 10 mil reais mais ou menos Pra quando dá vontade de usar sem silenciador, mas eu não usei nenhuma vez esse ano. Peguei uma 5.7, rank 1, blue jam também esse ano, uma skinzinha bem bonita aqui pro meu inventário, baratinha. Baratinha, custou um pouco mais de dois mil porque ela tem o float que não é muito baixo. Eu queria uma coisa que fosse um pouquinho desgastada pra combinar um pouco mais assim com a faca, não ficar uma skin com float muito baixo, sei lá. E peguei também esse ano aí a uspzinha Print Stream que me custou mil reais. E a Point Stream que custou 500 pila. Daí nessas duas skins eu apliquei o adesivo blue Gem pra ficar legal, né? Aqui na Diga eu deixei ele grandão. Ficou bonita, ficou bonita, né, a Digo. E na USPzinha, eu deixei o adesivo bem pequenininho, né, eu dei aquelas raspadinhas nele, daí fica aparecendo 661 ali. Aí tem uma aqui P250, 400 reais, uma White Out, né, para combinar com o restante do inventário. Tem P9 Stained Glass para ficar aí nessa pegada azul, também 400 reais. Essa aqui peguei com float bem baixinho, né, 0.002 para ela vir perfeita. Scoutzinha padrão, mano, trezentinha aqui nessa Scout, que é bonita, dá para jogar. E as últimas skins do meu inventário, que todas estão abaixo de 100 reais, vocês conferem agora. Basicamente, fui escolhendo todas as skins azul, claro que eu achava. E de vez em quando tinha uma outra skin fade, né, com cores mais coloridas aqui no meu inventário, que eu gosto também de um tomzinho mais saturado. Acho que eu mostrei tudo que eu tenho. Eu vendi quatro skins importantes esse ano, do meu inventário. Eu vendi esse ano uma Alp Medusa com Titan, que eu tava enjoado dela. Mandei embora também uma Dragon Lore com Wend Power. Vendi bem, cara. Vendi com muito lucro. E aí o cara colou dois Crowns, o cara que tá com a minha skin. Vendi também essa Karadirani com quatro Titans, porque eu não tava gostando muito dessa skin. Tive uma oferta boa no começo ano por ela, mandei embora. E também vendi luvas as Crimson Kimono Max Head por cerca de 100 mil reais, um pouquinho mais de 100 mil, ganho uma grana também aí nessa trade e com isso vocês têm aí o meu inventário completo, e pegando o valor da minha planilha de investimentos em skins onde eu coloco só itens que valem mais do que 100 reais e não coloco alguns itens escondidos ali e tal o preço total do inventário tá na casa de 1 milhão 940 mil reais pode custar um pouco mais, porque como eu disse, tem muita coisa esquecida aqui nessas caixas eu não coloco o preço dos agentes Eu tenho uma porrada de agentes também Que eu vou comprando, não sei nem quanto que eles valem Com esses patches aqui aplicados e tal Resumindo galera, mais 50 a 60 mil reais Eu teria um inventário de 2 milhões né? Mas eu não estou muito preocupado com isso Porque tudo varia de acordo com o dólar Então assim, o inventário chegou a Bater 2 milhões e meio Quando o dólar estava bem caro Vendi muitas skins, como eu mostrei para vocês E o dólar não tá muito caro hoje em dia, né? não tá ajudando muito Mas a qualquer momento Se o dólar acordar 10 ou 20 centavos mais caro. Na cotação, o inventário vai estar custando cerca de 2 milhões de reais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like aí pra mim. Eu gosto muito de skins CSGO. Eu gosto de investir nelas. Todas me trouxeram lucro nesse ano de 2022. E a compra que mais me deu lucro no ano de 2022 foi a compra da Kavuka. Eu comprei ela por um pouco menos de 600 mil reais. E agora subiu mais ou menos 50%, né? Então, 300 mil reais de lucro se eu vendesse pela oferta que eu tive alguns dias atrás. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.